então a resolução do problema 3 da aula 4, que é a aula de umidificação e desumidificação de gases, é um problema que trata do dimensionamento de uma torre de resfriamento. Então se pede no problema o cálculo da altura da torre ou a altura do recheio para uma determinada condição operacional. Esse problema é um problema que foi retirado do livro do Jean Coppess, é o exemplo resolvido 10.5.1. É um problema que eu vou dividir em duas partes Então vão existir dois vídeos referentes a essa resolução Já que a resolução é muito comprida, é muito complexa Eu resolvi de uma forma um pouquinho diferente do livro, com um pouco mais de detalhes No livro se encontra a resolução de uma forma mais enxuta Então aqui a gente vai discutir de uma forma mais detalhada essa resolução a primeira parte, a né, parte 1 um do problema, a gente vai abordar a obtenção da linha de operação, enquanto que a parte 2 a gente vai efetivamente discutir o cálculo da altura da torre. Então, Aqui a gente tem os dados do problema, né, uma torre de resfriamento opera em contracorrente para resfriar água que entra a 43,3 graus e tem que sair a 29,4 graus. Então, esse é o delta de resfriamento da água. O fluxo de gás é de 1,356 kg de ar seco por metro cúbico segundo. E a velocidade de fluxo de água é de 1,356 kg de água por metro quadrado segundo. Então a gente tem o mesmo fluxo aqui de, de água e de ar. O ar entra na torre a 29,4 graus. Essa temperatura é a temperatura de bulbo seco do gás. Nessa mesma condição de bulbo seco, o ar apresenta uma temperatura de bulbo úmido de 23,9 graus. Então aqui foi utilizado provavelmente um psicrômetro, e nesse psicrômetro se obteve a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido do gás. O coeficiente de transferência de massa local no gás tem valor estimado de 1,207, vezes 10 a menos 7 kmol por segundo metro cúbico Pascal unidade de pressão isso também é dado a relação entre o coeficiente local de transferência de calor no líquido e o coeficiente local de transferência de massa no gás então aqui é a inclinação da linha de amarração que a gente vai discutir na segunda parte do problema então é dado o valor aqui 4,187 vezes 10 na 4, quarta Jauregui por quilo grau Celsius. Calcule a altura do recheio sabendo que essa torre opera com uma pressão total de 101,3 kPa equivalente a 1 ATM. Bom, aqui a gente tem os dados que foram passados no problema colocados numa forma de, de, é, esquemática. Então a gente tem A, a gente vai chamar base da torre de 1 e topo da torre de 2.2. 2. Então tudo que está entrando na base vai ter índice 1, tudo que está entrando no topo vai ter índice 2. O ar está entrando na base, a gente vai ter aqui ó, a entrada de ar G1, que seria o fluxo dado no problema. Tá? A gente não tem o fluxo que sai, só que a gente sabe o quê? Que a, a, o ar seco que entra na, na, na torre ele é um ar incondensável. Então, todo o ar seco que entra na torre vai sair aqui, na torre também, na mesma, no mesmo fluxo. O que vai variar aqui vai ser a vazão total da mistura, já que a gente vai ter uma parcela de água que vai vaporizar e vai se misturar com essa corrente de gás que está entrando nessa torre e esse ar vai sair umidificado. Então, G1 é igual a G, a G2 que é igual a G. É dada a temperatura de bulbo seco e é dada a temperatura de bulbo úmido. Com essas duas variáveis a gente consegue determinar a nossa umidade absoluta e com a umidade absoluta a gente calcula a entalpia do gás. Não temos informações a respeito da saída do gás, então a gente não tem como fazer essa estimativa de entalpia né, pela mesma forma, a gente vai precisar determinar essa entalpia por balanço de energia. Em relação à água, está entrando um fluxo que é dado no problema. A gente, para efeito de cálculo, vai considerar que o que sai da torre é a mesma quantidade que está entrando. Se a gente for observar, né, isso é uma consideração que pode ser levada em consideração, já que a gente vai ter uma pequena fração de água que vai vaporizar. Então, a maior parte que entra nessa torre realmente vai sair aqui na base. E a gente vai ter uma pequena fração que é em torno de 1% tá? do valor que entra, se converte na forma de vapor. Então, por isso, os livros, a literatura considera, né, no, no, na determinação da equação com o cálculo da altura, que o que entra de água é igual ao que sai de água. Então, essa fração que vaporiza ela é desconsiderada. Uma outra alternativa... Se a gente quiser fazer a consideração dessa de que L2 é diferente de L1, a gente pode fazer uma média, né? calcular através de balanço de massa de energia essa massa de. esse fluxo de água que sai, a gente calcularia L1 e faria uma média entre L2 e L1, trabalhando essa média como se fosse L. Então a gente consideraria L constante nessa torre. O que a gente vai fazer aqui é adotar o que o livro considerou, que é a L2 igual a L, que é igual a L1. Então, a gente vai é, considerar como se fosse um fluxo único de água e fluxo único de gás. O gás, isso é verdadeiro. Para a água, não necessariamente é verdadeiro, mas se faz essa consideração. CP da água, a gente vai considerar 4,187 kJ por quilo graus Celsius. Esse valor é um valor aproximado. O que a gente poderia fazer também aqui é utilizar uma média dessas duas temperaturas de entrada e saída da água e procurar na tabela de propriedades da água o CP correspondente a essa média. E a massa molar de ar, que não é dada, mas a gente sabe que é aproximadamente 29 kg por quilomol. Bom, o cálculo da altura da torre para a gente realizar esse cálculo, a gente vai precisar necessariamente determinar os nossos pontos de operação. Então, a gente vai ter um ponto de operação correspondente à base dessa torre, o né, ponto 1, e a gente vai ter um ponto de operação referente ao topo dessa torre. Como a gente tem dois pontos, necessariamente aqui a gente vai ter uma reta. Né? Então, a nossa, nossa linha de operação necessariamente vai ser uma reta de operação. A inclinação dessa minha linha de operação, ela, ela vem de um balanço de energia. Tá? Aqui no, no gráfico mostra que é LCP do líquido dividido pelo fluxo de gás. Tá? A gente não tem esses pontos ainda. É, o problema fornece o que? Fornece para o ponto 1, ou seja, para a base, fornece a temperatura do líquido que sai. Mas a gente não tem a entalpia do gás que entra que é correspondente a esse ponto. Tá? No ponto 2, é dada a temperatura do líquido que entra, mas não é dada a entalpia do gás que sai. Então, a gente vai precisar necessariamente determinar as entalpias para que seja possível a gente determinar os nosso ponto, nossos pontos de operação. No ponto 1, um, a gente tem aqui ó, duas informações bem interessantes que são as temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido. E elas são interessantes por quê? Porque, através dessas duas variáveis psicrométricas eu consigo obter o meu valor de umidade absoluta do gás de entrada. Com a umidade absoluta, a gente facilmente determina a nossa entalpia de entrada, já que a gente tem uma mistura de ar seco com vapor. Então, HY1, que seria a minha entalpia da mistura que está entrando, é, ela vem lá da aula de psicrometria. Então, leve em consideração a umidade absoluta e a temperatura de bulbo seco do gás. Né? Essa temperatura, essa equação foi obtida para uma temperatura de referência de zero grau. E aqui a gente tem temperatura de bulbo seco. A gente pode determinar o, o, o W, que seria a umidade absoluta, pode ser obtida de carta psicrométrica pode ser obtida de software, pode ser obtida analiticamente, o que exigiria um pouco mais de trabalho, já que a gente precisaria das pressões parciais, é, ou melhor, da pressão parcial do vapor. Tá? Tem ainda uma outra alternativa que eu vou mostrar aqui, que é o uso de um site que disponibiliza cálculo de variáveis psicrométricas através de, da estipulação de, dois, de um par de variáveis. Tá? Vamos aqui adotar primeiramente o cálculo na carta psicrométrica para o ponto de estado é dado temperatura de bulbo seco 29,4 e bulbo úmido 23,9 então vai existir dentro desse gráfico aqui dessa carta uma condição estabelecida por essas duas temperaturas que vai ser a condição do ar de entrada a gente plota aqui ó bem simples de obter esse valor aqui seria a temperatura de bulbo seco a gente precisa é, obter o ponto de encontro entre a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido do ar. A gente tem aqui, se a gente der um aumento, ó, a gente vai ter aproximadamente, nesse ponto seria a temperatura de bulbo úmido, que é 24, 23,9. Ou seja, o ponto verdinho seria o meu ponto de estado, seria a condição que o ar se encontra. Então daqui a gente obtém a nossa umidade absoluta do ar, que é de aproximadamente 16,5 gramas de água por quilo de ar seco, que dá 0,0165 quilos por quilo. Então, esse valor aqui foi obtido através de uma leitura na carta. A gente pode, como alternativa, utilizar o software. A gente vem aqui nas, na psicrometria E através das variáveis que são fornecidas, 29,4... Bubo seco e bubo úmido, 23,9. Vai nos fornecer aqui ó, essa umidade absoluta, que é um valor muito próximo do valor lido na carta, deu 0,01643. Outra alternativa seria utilizar o software Qcalc.com. Lá existe uma opção para o cálculo da, das variáveis psicrométricas. Nesse caso, a gente tem apenas três possibilidades de pares, que seria bulbo seco e umidade relativa, bulbo úmido e umidade relativa, e bulbo seco e bulbo úmido. Então, entrando aqui com as nossas temperaturas, considerando a altitude o nível do mar, né? e não, o programa não aceita a, a altura de 0 de de metros Então, a gente considera aqui um valor é, insignificante apenas para que seja feita a leitura. E aqui a gente obtém o mesmo valor de umidade absoluta, a 0,01643, não esquecendo que a gente vai precisar fazer a marcação de unidade métrica tá? para o sistema SI, senão a gente vai ter aqui a medida na unidade inglesa. Continuando o problema, se eu determino a minha umidade absoluta, a minha entalpia pode ser obtida substituindo na equação psicrométrica para determinação da entalpia. Então, a gente agora acabou de definir o primeiro ponto de operação, que é referente à base da torre. Então, eu tenho temperatura do líquido que sai da torre TL1 e tenho a entalpia do gás que entra na torre HY1. A gente precisa agora determinar a nossa entalpia de saída do ar. É de saída do, do da mistura para que a gente obtenha né, o segundo ponto de operação essa segunda entalpia como a gente não tem dados de temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido né, e por isso a gente não tem como estabelecer a umidade é, absoluta a gente pode determinar através de um balanço de energia né, a gente tem aqui ó o que entra é igual ao que sai Seria G1 vezes a entalpia do ar, mais L2 vezes a entalpia da água no ponto 2, é igual a G2 vezes a entalpia do ar na saída, mais L1 vezes a entalpia da água na saída. Então, essa equação vem desse balanço. A gente tem todas as variáveis, a gente só não tem o nosso Hy2, que é o que a gente deseja calcular. Substituindo todas as variáveis que a gente é, possui, HY1, acabamos de calcular, L é dado, CPL é dado, TL2 e TL1 são dados, o nosso G também é dado, só nos resta o nosso HY2. Então, calculamos aqui a nossa entalpia no ponto 2, entalpia do gás. Com isso, a gente define os nossos dois pontos de operação e agora é possível a gente... Obter a nossa equação da linha de operação, que vai ser muito útil na resolução do nosso problema. A menos que a gente faça uma resolução gráfica totalmente gráfica. Tá? A equação da linha de operação ela é obtida lá da equação do balanço. A gente passando G para cá, ó, vai ter uma equação com o um coeficiente L vezes Cp do líquido dividido por G pelo fluxo do gás G. Ah, isso aqui é a forma, seria o, o formato da equação y igual a x mais b. Ah, deixa eu apagar aqui. Ah, então, aqui a gente teria a nossa equação da linha de operação. A gente teria um valor genérico de y, de TL2, que seria o TL, h né, HY menos... É, HY1 é igual a LCPTL menos TL1. TL1 a gente teria, HY1 a gente tem, G a gente tem, L tem, CP tem. O H genérico e o TL genérico seria o Y e o X genéricos. A gente pode obter isso também através da, da obtenção da reta de operação, né? da, do, uma reta do tipo Y a X mais B, onde, ou melhor, MX, né? no caso, M seria o coeficiente angular. Se a gente observar aqui, ó, vai existir um ângulo nessa reta, um ângulo θ, onde o meu o coeficiente angular seria a tangente do ângulo. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O meu cateto oposto seria ΔH, seria HY2 menos HY1. E o meu cateto adjacente seria a temperatura do líquido, seria TL2 menos TL1 a gente tem também como obter a equação através né, da, da forma geral de se determinar uma equação para uma reta na, lá na matemática. Bom, aqui definida a nossa linha de operação, agora a gente, é possível a gente construir a nossa reta de operação juntamente com a nossa linha de equilíbrio. Então, a linha de equilíbrio, esses dados da, de, de equilíbrio líquido-vapor, são dados que foram retirados do apêndice do livro do Jean Coppess. Então a gente tem lá vários valores de entalpia da mistura, né, ou do, do equilíbrio líquido-vapor para diferentes temperaturas. E a gente tem como plotar essa curva, essa linha de, de, de equilíbrio. Eu utilizei um Excel como, como software para fazer essa construção. Então a gente constrói a linha de equilíbrio, a gente constrói a nossa linha de operação. É possível com os dados de equilíbrio gerar uma equação e olha só aqui, ó, eu fiz um ajuste, uma, um polinômio de segunda ordem, seria o h, y e o x ao quadrado seria TL quadrado e o x seria TL. Tá? Então a gente teria aqui um bom ajuste, ó, aproxima quase quase igual a 1, Então essa essa linha aqui, ela praticamente passa em cima de todos os pontos desses dados de equilíbrio. Tá? Então, aqui a gente finaliza a primeira parte do, do problema. Tá? Daqui, daqui em diante, a gente vai precisar determinar a nossa área correspondente né, entre a linha de operação e a linha de equilíbrio, para que seja possível a gente calcular a altura da torre de resfriamento. Então aqui finaliza a primeira parte do problema.